Um viajante indo a negócios ou a passeio, aproveite o espaço livre de sua bagagem para dar uma sacarona e ganhar uma recompensa. Baixe o aplicativo, complete seu perfil e verificações para confirmar sua identidade. Selecione a opção Minhas viagens. Publique o destino e data da sua próxima viagem para que os solicitantes te encontrem. Se já tem confirmado seu retorno, publique também como uma nova rota. Você poderá ver a lista de solicitantes, os artigos que estão interessados em adquirir e saber que recompensa te oferecem por levá-los ao seu destino. Uma vez que aceite dar uma sacarona, o aplicativo vai compartilhar dados de contato para que vocês se comuniquem. Agora fora do aplicativo, poderá entrar em contato com o solicitante, para que ele saiba o endereço aonde quer receber o artigo que ele deseja adquirir. Quando chegar a seu destino com um artigo recebido, combine com o solicitante um encontro para entregá-lo e receber sua recompensa. Qualifique seu solicitante para ajudar os próximos viajantes a decidir se querem dar uma sacarona no futuro. Se é o solicitante e quer adquirir um artigo que não encontra no seu país, economize dinheiro pedindo uma sacarona. Depois de completar seu perfil e verificações para confirmar sua identidade, escolha a opção Minhas Solicitações. Ingresse a informação do artigo e a recompensa que você quer conceder ao viajante que aceite dar essa carona. Revise a lista de viajantes que podem trazer o artigo desejado e envie seu interesse em os escolher. Uma vez que um viajante aceite dar uma sacarona, o aplicativo vai compartilhar os dados de contato para que vocês se comuniquem. Agora pode entrar em contato com ele e assim saber o endereço aonde deve enviar o artigo. Quando o viajante chegar a seu destino, se encontre no lugar onde foi combinado para que receba o artigo e dê a recompensa ao viajante. Qualifique seu viajante para ajudar os próximos solicitantes a decidir se querem pedir uma sacarona com ele no futuro. Peça uma sacarona para enviar presentes a familiares ou amigos que moram longe. Conseguir objetos que esqueceu em casa, conseguir receber as doações que estava esperando, enviar documentos importantes ou adquirir remédios exclusivos, artigos que de outra maneira seria impossível. Pode usar sacarona de várias maneiras sem fins comerciais. Encontre outros exemplos de como dar ou pedir uma sacarona na nossa sessão de perguntas frequentes e conselhos na sessão Sacarona Segura. Anime-se a dar e pedir uma sacarona.